Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os efeitos econômicos do Brexit para a economia do Reino Unido? Se você está interessado, acompanhe com a gente. Pode ir? Voltando, tudo de novo. A saída do Reino Unido da União Europeia é denominada de Brexit. Essa palavra é similar a Brexit, lá em 2012, que representava uma possível saída da Grécia da zona do euro. Em junho de 2016, os britânicos participaram de um referendo e 51,8% dos eleitores votaram pela saída do Reino Unido da zona do euro. Qualquer que seja o caminho escolhido, o Brexit terá um custo econômico. Desta forma, quais serão os potenciais efeitos sobre a economia do Reino Unido se ele deixar a União Europeia? Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês oito pontos, oito efeitos econômicos para a economia do Reino Unido com o Brexit. Primeiro ponto, redução do crescimento econômico. Se o Reino Unido deixar a União Europeia, a incerteza e as disputas políticas poderão levar a uma queda de confiança dos investidores e, consequentemente, gerar uma redução do crescimento econômico. Desde a votação do referendo em junho de 2016, o que se observou foi uma redução da taxa de crescimento do PIB, por exemplo, em 2015 o PIB cresceu 2,3%. Em 2018 é esperado que esse crescimento seja de 1,4%. Vamos fazer uma comparação. Observe neste gráfico, onde nós temos a taxa de crescimento do PIB mundial e também temos a taxa de crescimento do PIB do Reino Unido. Se você observar, sistematicamente, a taxa de crescimento do PIB do Reino Unido está abaixo da média mundial. Além deste ponto que eu comentei com vocês, o FMI estima que o Brexit poderá reduzir de 2,5% a 8% o PIB britânico no longo prazo. Este rebaixamento de crescimento deve-se a alguns fatores, dentre eles ao recuo da globalização do Reino Unido, as incertezas geradas pelo processo, o que com certeza irá gerar uma redução dos investimentos, que nós vamos falar na sequência, e além disso, muitas empresas provavelmente se mudarão do Reino Unido. Segundo ponto, queda no investimento. Nos últimos anos, o investimento interno tornou-se uma fonte muito importante para a economia britânica. Além disso, a principal fonte destes investimentos provém justamente da União Europeia. Muitas empresas europeias investiram no Reino Unido. Se o Reino Unido sair da União Europeia, provavelmente ele passará a ser um destino menos atraente, o que forçará estas empresas a deixarem o Reino Unido. Neste gráfico, nós temos a proporção do investimento estrangeiro direto em relação ao PIB. Se você observar, a proporção do investimento estrangeiro direto em relação ao PIB no Reino Unido é muito maior do que a média mundial. Atualmente, o Reino Unido representa o terceiro principal destino do investimento estrangeiro direto no mundo. Além disso, se ele estiver fora da União Europeia, provavelmente será um destino menos atrativo. Só para você ter uma ideia, no gráfico que nós estávamos analisando, o investimento estrangeiro direto representa mais de 68% em relação ao PIB da Grã-Bretanha. Desta forma, uma queda no investimento limitará a demanda e, consequentemente, o crescimento é uma equação simples, maior incerteza, menor confiança, isso leva a menor investimento e, desta forma, menor crescimento. Terceiro ponto, impacto sobre a produtividade. Uma preocupação sobre a economia britânica é o fraco desempenho da produtividade desde 2008. A produtividade é o vetor mais importante do crescimento econômico e também das receitas fiscais. Vamos observar esse gráfico. Ele mostra a produtividade do trabalho. Analisando friamente, desde 2009, nós não temos um avanço radical da produtividade do trabalho no Reino Unido. Além disso, o declínio do crescimento da produtividade ao longo prazo pode ser potencializado pelas incertezas trazidas pelo Brexit. Quarto ponto, empresas poderão deixar o país. Algumas empresas, dentre elas a de telefonia celular como a Vodafone ou as empresas automobilísticas como BMW e Toyota, alegaram que deixarão o país caso o Brexit avance e o Reino Unido saia da União Europeia. Mas por que essas empresas estão pensando em deixar o Reino Unido com o Brexit? Só para você ter uma ideia, a União Europeia absorve 56% da produção automobilística do Reino Unido e absorve também um quarto dos serviços financeiros daquele país. Vou voltar. Vou começar tudo de novo. Não, volto de novo. Ficou uma bosta. Puta, tá foda, hein? A China também indicou que vê o Reino Unido como um local menos atraente para investimento com o Brexit. Desta forma... Se um número significativo de empresas deixar o Reino Unido, nós teremos dois fatores principais. Primeiro, aumento do nível de desemprego, em função da perda de empregos gerados pela saída dessas empresas. E isso, consequentemente, levará a uma redução do investimento e também do crescimento econômico. Quinto ponto, déficit orçamentário. Se nós avaliarmos este gráfico que mostra a dívida líquida do setor público no Reino Unido, nós vamos observar que desde a crise financeira internacional de 2008, essa dívida ela passou para patamares de mais de 80% do PIB. O orçamento do governo britânico certamente será atingido pelo Brexit. Por dois motivos. O primeiro, a redução do crescimento econômico, levará a uma redução na arrecadação fiscal e, além disso, levará a um aumento dos benefícios econômicos concedidos aos cidadãos. O declínio da migração líquida terá um impacto sobre o orçamento. Se avaliarmos que a pessoa que entra está em idade produtiva, ou seja, irá contribuir para a arrecadação fiscal e também irá necessitar de menos benefícios, seja com saúde ou pensões. Um orçamento mais apertado levará a dois fatores principais, ou aumento da carga tributária e ou redução dos gastos públicos no médio e longo prazo. Sexto ponto, desvalorização da libra esterlina. Desde o referendo, em junho de 2016, a libra esterlina perdeu 24% de valor em relação a uma cesta de moedas. Isto reflete o pessimismo dos mercados em relação às incertezas da economia britânica após o Brexit. A desvalorização da libra esterlina leva a importações mais caras, principalmente petróleo e alimentos, causando desta forma uma inflação de custos. Esta inflação de custos está novamente pressionando os salários reais, porque a economia britânica está verificando um aumento da inflação não sendo compensada pelo aumento dos salários. Desta forma, o que nós temos é uma queda do salário real. Sétimo ponto, déficit em conta corrente. O Reino Unido apresenta um déficit persistente em conta corrente desde a desindustrialização iniciada nos anos 80. Nos últimos anos, como nós observamos neste gráfico, a conta corrente se deteriorou e atingiu no último trimestre menos 5% em relação ao PIB. Esse déficit atualmente é financiado pelo fluxo de capital tanto de investimento interno quanto de investimento financeiro. No entanto, se o Reino Unido sair da União Europeia e isso levar a uma fuga de capitais, ou mais do que isso, se isso afugentar estes investimentos, só haverá uma saída, a desvalorização ainda maior da libra esterlina, o que levará inflação e redução do padrão de vida dos britânicos. Último ponto, redução do comércio com a União Europeia e da mobilidade do trabalho. A União Europeia é o principal parceiro comercial do Reino Unido, representando 47% das suas transações globais à frente dos Estados Unidos e da China. Uma ruptura total com o bloco poderia levar a uma falta de medicamentos, alimentos e até de energia. Sair da União Europeia significará o retorno de barreiras tarifárias sobre o comércio, e serviços, além de uma redução da mobilidade do trabalho. Se o Reino Unido deixar a zona do euro, o mercado de trabalho se tornará menos flexível. Por exemplo, desde 2016, alguns setores relatam escassez de mão de obra, principalmente a área de agricultura e varejo. Uma grande questão política é a migração líquida de trabalhadores do leste europeu para o Reino Unido. Esse pode ter sido, inclusive, uma das alegações para o Brexit, essa visão xenofóbica. Se o Reino Unido sair de fato da União Europeia, ele poderá reduzir a imigração líquida, colocando barreiras à entrada de novos trabalhadores. Por outro lado, o inverso também pode afetá-lo, uma vez que hoje moram mais de 2 milhões de britânicos só na União Europeia. Como observamos neste vídeo, desde a votação do referendo em 2016, houve uma redução do crescimento econômico, maior nível de incerteza, uma desvalorização da libra esterlina, pressionando principalmente a inflação e os padrões de vida dos britânicos. Isto mostra que o impacto do Brexit afetará a economia britânica por muitos anos. No curto prazo, haverá um impacto negativo sobre as finanças públicas e o crescimento econômico. E haverá também um efeito multiplicador que poderá se espalhar para a Europa. Pessoal, apesar de tudo isso que nós colocamos neste vídeo, mesmo situações muito ruins mostram que as economias são resilientes e que mesmo estas situações de adversidades podem criar boas oportunidades. Portanto, o Brexit é um passo real para um fenômeno desconhecido e incerto. Mas são cenas dos próximos capítulos. O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia já está sendo negociado há mais de dois anos. Pelo menos, agora você já sabe quais são os principais efeitos econômicos que podem abater a economia britânica. That's all, folks! Pessoal, isso é tudo. Se você tiver dúvidas, sugestões ou mais do que isso acompanhe e se inscreva no nosso canal. Valeu!